Boa noite irmãos, tudo bem? É com temor e tremor que novamente estou aqui para dividir o estudo da palavra desta noite. Eu espero que você em casa, no momento que estiver assistindo, essa palavra possa te trazer um crescimento em Cristo, possa cair no teu coração e isso traga para ti um crescimento em direção ao Pai. Eu vou te convidar a baixar os teus olhos para que juntos a gente possa orar mais uma vez e estarmos na presença do Pai. Bondoso Deus, querido Pai, nós estamos aqui, Senhor, reunidos neste momento, neste tempo, Pai, para te agradecer em primeiro momento, Pai, por podermos ter à disposição as tuas escrituras, Senhor, onde tu nos convida, Pai, a cada dia conhecer mais e mais de ti, onde tu nos convida, Senhor, para descobrir cada letra, Senhor, que tu tens que tu escreveu e nos deixou escrito, Senhor. Que cada um que acessar este estudo, Senhor, assim como para mim, possa gerar um bom fruto numa terra fértil em cada coração. E que esta palavra não vem de mim, Senhor, mas que vem de ti, Pai. Que não seja nada de mim e tudo sobre ti, Senhor. Para a honra e glória do Teu nome nós Te entregamos este estudo, Senhor, para que Tu estejas aqui conosco, Senhor, mais uma vez, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, é muito fácil a gente reconhecer cristãos, não é mesmo? Basta a gente dar uma saidinha na rua e ver aqueles que estão sorrindo, rindo, contemplando as criações do Pai, amando ao próximo, auxiliando aquela pessoa que está pedindo na sinaleira, olhando o céu com graça, contemplando os pássaros. Afinal, nós somos batizados, sabemos da caminhada com Jesus, sabemos da promessa do Pai, sabemos que a promessa dEle de vida eterna está próxima, porque esta vida aqui é breve comparado com aquilo que nos espera ali na frente mas na verdade irmãos, não é bem assim porque a vida ela é de fato um mar a vida não é de fato um mar calmo de, de lindas ondas que vêm e que vão tranquilas onde o barco da nossa vida navega suave. As angústias e dificuldades fazem parte do nosso dia a dia. Afinal, nós vivemos em uma época muito tribulada. Uma grande tempestade de maldade abateu-se sobre a terra. Os ventos da iniquidade uivam à nossa volta. As ondas das guerras arremessam-se sobre o nosso barco. Como Paulo nos adverte na sua segunda carta a Timóteo, onde ele diz, porém... Isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedi desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Irmãos, em meio a tantas dificuldades e provas, nós sentimos por vezes que o nosso espírito sente-se pressionado, triste e muitas vezes desanimado. Os problemas surgem, Podem ser financeiros, podem ser perdas de entes queridos, crises em, inúmeras crises em relacionamentos, casamentos desfeitos, testes que nos levam ao nosso limite, que parecem torcer a nossa alma por completo. Dores que não podem ser vistas, só podem ser sentidas. Feridas que custam a cicatrizar, pessoas que insistem, teimosas em magoar os pequenos pedaços reconstruídos de perdão e de respeito dentro de nós. E em meio a estas tribulações, nós seguimos navegando entre águas calmas, mas todas as outras, todas as outras turbulentas. Muitas vezes, irmãos, nós não sabemos mais para onde guiar o nosso barco. Não sabemos se continuamos ou se simplesmente ancoramos o nosso barco diante das tempestades. Mas hoje, irmãos, eu creio que eu e você Vamos buscar em Jesus a, capacita a capacitação de continuar navegando na direção certa. E Enquanto você abre a sua Bíblia, em Marcos 4, 35 ao 41, eu quero que você anote, se possível, que este milagre que nós vamos ler, ele está nos evangelhos sinóticos de Lucas, em 8, 22, e de Mateus, em 8, 23. Irmãos, como o pastor Celso nos falou no, no último domingo, que esta palavra, ela não venha te trazer desânimo. Que esta palavra, se frutificar em ti, ela possa te trazer ânimo. O ânimo de mudança. Bom, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus, passemos para outra margem, e eles, despedindo a multidão,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 E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tem fé? E eles, possuído de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, a Bíblia nos conta que já era tarde e que Jesus disse aos seus discípulos que passassem a outra margem. Eles estavam falando do Mar da Galileia. O Mar da Galileia é como se fosse um grande lago, em meio às montanhas, no norte da Palestina. Com montanhas margeando a maior parte do lago, era sujeito a violentas tempestades por causa das fortes correntes de ar frio que subiam e desciam dos níveis mais altos aos mais baixos do lago. Mesmo o cenário ser de possíveis tempestades, a ordem de Jesus era, passemos para o outro lado, da, pra, para a outra margem. Jesus havia passado o dia ensinando multidões, que o seguiam, e curando inúmeros enfermos, as escrituras nos contam. Então, ele entra no barco, a fim de descansar. E as escrituras nos contam que Jesus adormeceu na popa, dormindo sobre o travesseiro. E um forte temporal, levantou-se, e as ondas se arremessaram, vão contra o barco, de modo que o mesmo estava a encher-se de água, irmãos. E Jesus dormindo na popa. Enquanto Jesus dormia tranquilamente na popa desta pequena embarcação, os discípulos lutavam na tentativa de fugir da tempestade. Entendam, irmãos, nós estamos falando de discípulos com experiência de pescadores. A, grande, a maioria dos discípulos eram pescadores, Quantas inúmeras tempestades eles já tinham enfrentado. Não era novidade para eles. Mas o esforço era inútil. E o perigo do naufrágio era ali real. Jesus despertou quando foi chamado por seus discípulos. Mestre, não te importa que pereçamos? Neste momento Jesus se levantou e ordenou ao mar que se acalmasse. Aquieta-te, e imediatamente o vento cessou, irmãos. A tempestade acalmou e deu lugar a águas tranquilas. Este texto é um texto riquíssimo em detalhes, como a grande maioria das escrituras do Senhor. Nos mostra duas preciosas verdades sobre, sobre Cristo. A primeira delas nos mostra um Cristo humano, sim, Ali estava Cristo plenamente homem, o verbo perfeitamente encarnado e sujeito a todas as limitações físicas comuns a qualquer um de nós. A fadiga tinha lhe causado tamanho sono que nem a tempestade havia o acordado. Em segundo lugar, ao acalmar a tempestade, Jesus revela ser genuinamente Deus. Onde sua plena divindade é revelada quando ele soberanamente acalma os ventos e o mar. Ao som da sua voz se tornou em bonanza. Olhou ainda e questionou os discípulos. Por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? E aí, irmão, eu te pergunto, na nossa vida não é mais ou menos assim? Se nós comparássemos a nossa vida realmente a uma pequena embarcação como esta que os discípulos estavam, nós não navegamos tranquilos até que a primeira tempestade alcance a nossa pequena embarcação para que eu e você olhamos para Jesus e digamos, não te importas que eu pereça, Jesus? As tempestades ameaçam diariamente afundar a nossa fé. Inconvenientes diários, como um pneu furado, uma discussão mal terminada, uma freada no trânsito. Mas muito mais do que isso nos levam a questionar a Deus. Doenças prolongadas, perdas daqueles que mais amamos, relacionamentos destruídos, as drogas, tantos vícios. A gente se pergunta, será que Jesus está dormindo? Questionamos se, que se Ele nos ouvisse realmente, certamente Ele impediria que todas essas coisas acontecessem. Nós oramos por cura, por alívio, por oportunidades, por reconciliação, por qualquer coisa que naquele momento possa fazer a tempestade parar, e isso irmãos, não está errado, o que está errado é que eu e você esquecemos que no momento da tempestade, a gente precisa confiar, e a gente confia irmãos, mesmo com todas as experiências que os discípulos tinham ali naquele momento, com outras tempestades, sabendo que Jesus estava no barco, o que eles fizeram? Se desesperaram e questionaram. Não te importas? Que pereçamos, Senhor? Irmãos, o milagre que Jesus acalma a tempestade nos ensina que nós não devemos temer as tormentas da vida. Jesus não repreendeu os discípulos por terem medo. O medo é comum e é inevitável. E como, disse a, minha, como a minha mãe sempre diz, vai com o medo mesmo. Mas Jesus os repreendeu porque eles não tinham uma fé madura, irmãos. Nosso problema é que a falta de fé nos leva ao medo que nos, nos cega e nos impede de confiar no Pai Jesus, irmão, está à popa do teu barco Ele está lá, irmãos O Senhor que é soberano sobre todo o universo está lá E eu e você, nós não devemos temer O detalhe principal desse milagre não é que ele acalmou a tempestade Mas é que ele estava dentro do barco Jesus se fez homem mesmo sendo Deus. Sentiu a fadiga que eu e você sentimos diariamente, irmãos. E muitas vezes aquilo que a gente precisa naquele momento é descansar. É descansar a popa do barco com Jesus. E Jesus poderá sim acalmar a tua tempestade. Ele é a certeza do fim dela. Mas entenda... Ele não nos disse que nós passaríamos, que nós não passaríamos por elas. Ele não nos disse que a gente apenas teria uma vida de ondas tranquilas num mar do Caribe, onde apenas teriam marolinhas. Não, irmãos. Jesus veio para derrotar a morte. A porta é estreita e este não é um caminho fácil. Mas o Senhor afirma em Suas Escrituras como está no Salmo 34, irmãos. Glorar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este filho, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações, de todas as suas tempestades, irmãos. Ainda no Salmo 119, no 143, sobre mim vieram tribulação e angústia. Todavia os teus mandamentos são o meu prazer. Irmãos, e que nada, nenhuma tempestade, nenhuma tribulação tem o poder de nos afastar do amor de Cristo, irmãos. Como ele diz em Romanos, você não precisa abrir, você pode só anotar. Como diz em Romanos 8,35: Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo ou espada? como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Eu sei, irmãos, eu sei que é muito fácil dizer que somos alegres e que tudo vai bem. Mas para os que seguem a vontade de Deus, a grande diferença está no fato de que mesmo enfrentando as dificuldades, a alegria permanece. Porque sabemos que em Deus, ou deveríamos tornar isto realidade, nós somos mais que vencedores. E enquanto navegamos e reconhecemos que Jesus está dentro do nosso barco, ele diz para você e para mim nesta noite, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Nós, cristãos, percebemos o agir de Deus na nossa vida não só através das alegrias, mas principalmente no meio das dificuldades. Experimentar as alegrias de Deus é saber Viver a paz que excede todo entendimento. Entenda, irmãos, é possível ter alegria, descobrir e desfrutar ao longo de todo o caminho. Eu tenho a certeza que no meio da, da tua tribulação, no caminho que tu estás percorrendo, existem paisagens. Existe a natureza de Deus, existe o teu respirar. Talvez existe uma boa comida, um bom ombro amigo, alguém que o Senhor levantou para ti, um filho, um marido, um pai. Existem muitas coisas aqui a agradecer e contemplar, mesmo em meio à tribulação. A tribulação. Eu quero te dizer, irmão, que não é que, eu não, que a gente não deve valorizar a tempestade ou a tribulação, a dor ou a tormenta. Mas a gente precisa aprender que mesmo estando no meio dela, a gente precisa confiar para poder se alegrar. Jesus, irmãos, não quer que a gente pereça no meio do caminho. João 16,20, em verdade vos digo que chorareis e vos lamentareis e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Irmãos, a alegria não é só uma opção de vida, ela é uma ordem de Deus para o seu povo. Em toda a escritura sagrada está espalhada a ordem, alegrar-se perante o Senhor teu Deus. Deus. É você, é a sua casa, é a sua vizinhança, é a sua comunidade, é a sua cidade, é o nosso país que deve sentir uma alegria diferente. E eu não estou falando do carnaval, irmãos. Eu estou falando da alegria do Espírito Santo de Deus. Mas deve estar te perguntando como que eu vou me sentir assim. A pergunta de Jesus logo após acalmar a tempestade. Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Será que o que falta para sentirmos realmente o impacto de Jesus na nossa vida é a falta de fé? Ou é a timidez que nos impede, irmãos? Quando Jesus menciona a falta de fé, ele fala sobre nós crermos no sobrenatural, naquilo que a gente espera, mas não enxerga, irmãos que somente o Pai pode fazer. Quando Jesus fala da timidez, ele, se relaciona, ele relaciona a intimidade que devemos ter com Ele, irmãos. E essas são duas essências em nossa jornada cristã. Fé e intimidade. E eu te pergunto, irmão, tu tens te aproximado da presença do Pai com fé e intimidade? Jesus não quer que a gente pereça diante a tormenta, mas Ele quer que venha a Ele na popa do barco, irmãos. Que a gente reconheça que Ele está ali, não que a gente exclua Jesus, mas reconheça o Pai em todos os nossos caminhos, é no trabalho, é na relação com os vizinhos, relação com a esposa, relação com os filhos, relação com os pais, com os avós, com os colegas de trabalho, com os chefes, com os subordinados. O Senhor quer que seja reconhecido, que ele seja reconhecido em todos os teus caminhos. A tormenta, irmãos, não é para que tu enfrente o inimigo. A tormenta é para que você reconheça a Deus. Lembre-se, Jesus está no barco contigo. Eu tenho dois filhos, irmãos, e não pensem vocês que eu não estive inúmeras vezes em frente à tempestade. Com, com pecados, irmãos, antes da minha conversão, irmãos, eu clamei ao Senhor e o Senhor me ouviu. Com o meu primeiro filho, com o Benício, ele tinha alergia à proteína do leite. A gente sabe que os primeiros meses, enfim, o primeiro ano de maternidade, ele não é fácil, né, irmãos? Nunca fui mãe, Benício nunca foi filho. Mas, irmãos, até eu ter o diagnóstico, eu orei todos os dias sem cessar. Inúmeras vezes eu não enxerguei a Cristo, porque eu estava atrás de outra resposta porque eu não queria provavelmente ouvir a voz do Pai naquele momento, eu não tinha maturidade para ouvir. E quando o Senhor trouxe o diagnóstico, irmãos, eu aceitei e agradeci, louvei ao Senhor por poder ter algo palpável naquele momento. Foi um ano difícil? Foi, com certeza. Abrimos mãos de inúmeras coisas por causa da alergia? Sim. E com um ano e um mês o Senhor, um ano e um mês, o senhor trouxe a cura do Benício. E aí eu tive o um Mateus. E aí, o Mateus também foi alérgico. E aí eu pensei, uau, já tenho experiência, né? Já tenho experiência, o senhor já me mostrou, já sei como conduzir isso aqui. Irmãos, o Mateus foi alérgico múltiplo. Não era só a proteína do leite, eram sete alimentos. Até a gente ter o diagnóstico, nós oramos novamente sem cessar. Entenda, eu já tinha a experiência do primeiro filho, eu unia a experiência do primeiro filho, clamando ao Senhor no segundo filho. Algumas vezes eu talvez achei que o Senhor estivesse ali dormindo, irmãos, mas Ele não estava. O Pai estava ali, irmãos. E quando o diagnóstico veio, eu clamei e louvei ao Senhor mais uma vez, mas antes disso, numa noite, na madrugada, onde o meu filho não dormia, se contorcia de muita dor, eu apresentei mais uma vez a vida dele ao Senhor. E aos pés do pai, eu ouvi de forma audível a voz dele dizendo para mim, Betina, eu só vou te tirar daí quando tu estiver pronta. E com um ano e três meses o Mateus foi curado. De todas as alergias, irmãos. Ainda falta banana, mas eu creio no pai que no tempo dele, que é perfeito, esta cura também chegará, irmãos. E se não chegar, eu já glorifiquei ele pelas, pelos seis outros alimentos que o meu filho não tem mais alergia, irmãos. Entendam, não é sobre ter esta cura completa, irmãos, mas é sobre crer no Senhor e agradecer pelo que Ele já fez até aqui. É reconhecer que Ele está no meu barco, irmãos. E ali na frente estava Jesus, através da, da tempestade, vindo me buscar, irmãos, em todo o tempo. No tempo dEle, no tempo perfeito, porque Jesus nunca se atrasa. Mas às vezes, irmãos, o que a gente realmente precisa é calar o mundo lá fora, é desligar todas as coisas e se conectar apenas com o Pai. A experiência, irmãos, de nada vale sem a presença do Pai. Então, se eu posso te dar um conselho nesta noite, que venha do alto, é que tu busque a Cristo. Porque para alegrarmos no Senhor, é preciso que a gente exerça a fé. Que a gente busque em Jesus essa fonte pura e cristalina, que alimenta a certeza e a esperança nele. Estude as escrituras, peça a revelação. Irmãos, é como tu escutar um louvor pela primeira vez. Aquele louvor te toca o coração, aquele louvor entra... E aí tu escuta de novo, e na terceira vez tu já sabe o refrão, e na quarta vez tu já canta um pouco mais, e aí tu vai pegando prazer e aquele louvor fica na tua vida. Irmãos, assim é com as escrituras, não é a primeira vez, talvez, que tu, glória a Deus, se sim, mas não é a primeira vez, talvez, que tu leia e que ela vai trazer para ti uma resposta. Talvez não seja nem na segunda, mas se tu pedir revelação do Pai, irmãos, tu vai ler três Quatro, cinco, seis vezes e todas as vezes o Senhor vai te mostrar algo novo, porque a palavra dele é viva e a palavra dele é verdadeira e a palavra dele é eficaz. E é com o tempo, e é com o ler, e é com o reler, com o crer, com o pedindo a revelação do Pai, que tu vai passar a entender e trazer isso como realidade para a tua vida. Em segundo lugar, eu quero te dizer que tu tenha paciência. É preciso entender que estamos aqui para sermos aperfeiçoados. As tempestades são necessárias para produzir perseverança, a perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. Ore, irmãos, o meio mais seguro e eficaz de falar com o Pai é orando. Nesta jornada, conver converse com o Pai e abra todo o teu coração. Não é aquela coisa que tu vai entrar no Senhor e dizer, pô, e mudar a voz. Não, irmãos. O Senhor está contigo em todo o tempo. Olhe, olhe e ore e converse com Ele em todo o tempo. Irmãos, Deus é um Deus de detalhes. Em quarto lugar, eu quero te dizer que tu mova-se. Não se entregue à dor, irmãos lute, siga em frente, não aceite que os outros digam o que, é, o que você é e sim Jesus Jesus não quer que você pereça diante da tormenta ele quer te curar no caminho, ele quer te curar no tempo no andar do teu barco irmãos, não é parado e eu quero te dizer para que em quinto lugar tu encontre conforto em Cristo Experimente buscar a alegria ao ouvir um bom hino, uma ministração que traga forças ao teu coração, encontre o prazer nas palavras de Cristo, experimente uma boa amizade, aconselhe-se com quem se aconselha com Deus. E para finalizarmos, irmãos, o inimigo até pode usar a tempestade para te deixar ansioso, com medo, aflito, desesperado, magoado, desanimado. Mas Jesus, dentro do teu barco, vai usá-lo para torná-lo destemido, seguro, firme e alegre. Lembre-se que ele pode acalmar a tempestade da tua vida, mas mesmo que não seja no teu, no teu tempo, confia e entrega que no tempo certo a bonança chegará. Portanto, irmãos, não desanimem, pois esta leve aflição momentânea está preparando para nós um peso eterno de glória, além de qualquer comparação. Amém, irmãos? O estudo é até aqui e eu te convido para que numa palavra de alegria a gente possa juntos orar e agradecer ao Pai. Baixa a tua cabeça, reclina os teus olhos, vamos juntos orar. Pai amado, eu te agradeço, Senhor, por estar no meu barco, Pai. Te agradeço, Senhor, por estar no barco de cada irmão, Senhor. Para que juntos a gente possa navegar na direção certa, Senhor, e não tirar os nossos olhos de Ti, Pai. Que a gente aprenda a contemplar as pequenas coisas pelo caminho. E que a gente aprenda, Senhor, a olhar para trás e poder agradecer por tudo aquilo que Tu já fizeste até aqui, Senhor. Que a gente, Pai, é nada sem Ti, Senhor. E que mesmo Senhor não tendo nada de bom na gente, Senhor, Tu nos amou, entregou o Teu Filho para que, que vencesse a morte e para que houvesse vida na gente, Pai. Não queremos sair da Tua presença, Senhor, nem um minuto sequer. E eu peço que Tu esteja nos lares, nos corações, Senhor. Acampando os teus anjos, Senhor, nas portas, nas janelas das casas, dos apartamentos, Senhor. Pai amado, que ninguém se sinta só. Que todos te reconheçam e te enxerguem, Senhor. E saibam que contigo, Pai, nunca estaremos sozinhos, Senhor. Vem, Jesus, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Eu entrego tudo a ti, Senhor. Tudo, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Esteja junto conosco mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos.